Sua filha de uma cadela! Perebenta! Com a porca! Eu corto a cara dela com o gilé! Cala essa boca! Quer apanhar de novo, Despermear de eu te meto a mão! Cadela do 102. Filho da puta, viado no Ah! Ah! Essa perebenta! Essa suadeira! Não vou enfiar pimenta no teu rabo! Ai, mas se Ai, meu senhor Jorge Guerreiro! Seu filho da puta, seu monstro! Seu safado! Ah! Sua vaca! Bicha miserável! Cala a boca, bicha! Viado miserável! Cali a velha!